Isso aí, meu nome é Miguel, tudo jóia? Ó, oh, eu creio que você abriu esse vídeo aqui, né, cara? Porque você tem esses problemas aí, né? É, falta de ereção, dificuldade de ereção, problema, né, sexual, problema em casa, entendeu? Muitas coisas contribuem pra isso, entendeu? psicológico, mental, entendeu? O problema do dia a dia. Eu peço que você fique até o final desse vídeo, porque eu quero dar um alerta muito importante pra você, porque o X animal vai resolver o seu problema. Isso aí você é procura saber. E sim ele vai resolver esse problema. mas durante o vídeo, quer dar um alerta pra você, então peça e fica comigo até o final desse vídeo, entendeu, olha, o x-animal, você tá procurando saber, nada mais é que é encapsulado, que você toma de duas vezes ao dia, entendeu, e ele vai resolver a ereção, como ele vai fazer isso, ele vai, ele vai dilatar seus vasos sanguíneos, seu pênis, de modo que com você tenha demora suas ereções, e demora suas ereções, você vai ter, né, vai conseguir dar, gerar prazer e tem mais prazer, Deu? Mas vai ser aquela ereção que vai demorar... Se você demorava um minuto, cinco minutos, sei lá, cinco minutos pra, né, pra gozar... Ele vai aumentar um pouco mais. Não é aumentar 100%, como estão dizendo por aí, não. Deu? Ele vai aumentar seu pênis? Sim. Vai aumentar seu pênis. Mas né, também é estando que estão aumentando por aí, não. Deu? É isso que eu preciso ficar até o final desse vídeo. Entendeu? É uma, uma dica que ia dar pra você. Aproveitando esse tipo de dica também. Né? Como estão falando por aí pra você, que vai aumentar 100%, 50cm, 30, 40... Isso é mentira. Uma hora depois, não. Se você tem um, um tempo para levar a ereção, ele vai prolongar mais, porque seus vasos estarão enregidos. entendeu? Isso vai, vai dilatar seus vasos, está você vai ter mais forças. Como eu falei você, se você fizer o tratamento adequado, entendeu? Inclusive, eu vou deixar até aqui embaixo, aqui, ó, o site original, porque isso tem a ver com a dica que para você. O X-Animal, gente, não é vendido em mercadeiro x fui desses lugares, porque esses lugares estão, né, estão comprando por você pode estar tá comprando produto falsificado. E aí? Você vai arriscar comprar um produto falsificado, sem garantia, porque no site não garantia. E nos outros lugares, você já procurou -se a garantia mesmo, devolver -se o seu dinheiro? Lá, garantia até 30 dias, você devolve o seu produto e recebe o dia de volta nos outros lugares. Você vai conseguir fazer isso? Essa era a dica que ia dar para você. É um produto muito bom? Sim, é um produto muito bom. Se você está tendo esse problema de falta de coerção, problema de ejaculação precoce, sim. Ele vai ajudar e vai resolver o problema, mas se você fizer o tratamento completo para isso, o próprio fabricante incomoda você fazer o tratamento 2, é, 5 dois, dois, potes, tem que comprar até 5 potes. Aí você vai fazer um tratamento completo, vai durar ao menos 5, 6 meses esse tratamento. E aí você vai ter por mais tempo, você vai ficar livre desses problemas que você está passando agora. Entendeu? Olha, se o problema é esse, o X Animal vai resolver. Essa é uma dica que eu ia dar pra vocês, porque né, eu vi na internet quando a gente falar um bocado de bobagem aí, então um tem que falar as coisas certas. E né? eu não gosto que ninguém engane ninguém. Eu queria mais passar essa informação para você. Então fica assim, meu, se você tiver alguma dúvida, eu quero você compartilhar esse vídeo com quem estiver precisando, com você, com quem estiver precisando, com os amigos seus, que se eu tiver mais algum problema, nós vamos tentar resolver mais pra frente aí, eu posso fazer, vir fazer outro vídeo, tá ok? Então fica assim, tamo junto, viu gente? Até a próxima, viu?